E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Pedro e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo de LFS, como vocês já viram aí pelo título, é um vídeozinho um pouquinho diferente porque hoje eu vou estar tá falando das atualizações do jogo, né? O objetivo desse tipo de vídeo que eu vou estar tá trazendo aqui pra vocês vai ser aproximar os jogadores do LFS Pirata, em... nesse caso aqui o LFS Pro, do jogo original onde tudo é muito muito muito muito diferente, muito melhor e mais organizado. É um é basicamente um outro uma outra comunidade do jogo, um outro mundo do jogo. Então, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, já vão deixando like aí e também se inscrevam para não estar tá perdendo nenhum vídeo do canal. E compartilhe o vídeo para que mais pessoas possam se informar sobre as atualizações do jogo, beleza? Então, bora lá. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar aqui para vocês é que essa não é uma atualização de gráficos. A atualização de gráficos ainda não tá pronta, ela está perto de ser pronta, mas ainda a gente não viu nenhuma print da, da última pista a ser modificada, que é a Fern Bay. Então, esse daqui não é a versão que muda os gráficos, não é a versão que adiciona aquele modo noite, né? Como alguns jogadores dizem aí, ela é só mais uma atualização é, de mecânicas do jogo, mas que ainda assim são muito boas e devem ser mostradas para todo mundo. Bom, a primeira mudança que eu quero falar logo de cara é que a atualização que mais vai influenciar o jogador normal vai ser a do ângulo de esterço e dos pneus, especialmente dos carros de corrida. Então vamos lá, os carros GT, o FXR, XRR e FZR, eles agora podem usar... Pneus de rua e de off-road, aqueles pneus rua normal, rua super, o pneu híbrido e o pneu todo terreno. E isso depende da configuração que você vai, vai definir lá no setup. Na primeira telinha lá ele vai ter a, a opção padrão e a opção de drift que vocês podem estar escolhendo que aí vai ter essas mudanças, beleza? Essa mudança foi muito pedida pelos jogadores do LFS original, é, em especial aqueles que fazem drift que gostam de usar os carros de TR para isso. Ou seja, tem pessoas no original que fazem drift com os casos de GTR, mesmo usando slick e aerodinâmica. Então eles pediram isso para dar mais uma oportunidade, uma, uma mudança aí no jogo. Uma abrangência, né? Melhor aí o jogo. E ainda na cena do drift, o freio de mão passa a ter controle de pressão. Pra você definir o quão forte vai ser o freio quando você apertar ele. Então você pode aumentar ou diminuir a pressão dele, igual você faz com o freio normal lá no setup. As fórmulas do jogo, então o MRT, o FBM, a FOX, o Fórmula V8 e a BF1 também vão poder usar o pneu de rua, mas eu acredito que vai ser um pouquinho diferente, porque nenhuma delas vão poder usar os pneus off-road, né? os pneus híbrido ou os pneus todo terreno. E elas também não vão ter aquele aparato de esterço que os GTRs têm, então você não pode aumentar o ângulo de esterço é, mais do que a CST é, disponibiliza, para você normalmente, né? então a BF1, por exemplo, você colocar a rua super, você não vai poder mexer no tamanho do pneu e nem aumentar o esterço mais do que ela já tem. Vai ser basicamente como um pneu de, de, de chuva né? nesse caso, ou se você estivesse chovendo lá e você colocasse pneu rua super para você ter mais aderência no, na pista molhada, né? mesmo o LFS não tendo essa função. Outra mudança muito interessante foi na visão do piloto, que agora passa a ter a opção de ser fixada no horizonte. Quando está ativado, a visão fixa num ponto central na sua tela, no, no horizonte da tela, então se você passa numa elevação, a câmera fica fixada num ponto central da tela e dá um pouco de uma mudança né, um pouco na, na câmera do carro, acho que pode ser interessante para alguns jogadores aí. A gente também teve o aumento do limite de objetos no layout, que passa agora a ser de 2.400. Antes era um pouco menos de 2.000, ou chegava a ser 2.000, não lembro direito. Agora ele passa a ser 2.400, o que dá uma, é, uma, uma oportunidade maior para quem faz layout aí, para quem quer fazer um layout maior, um layout um pouco mais bem elaborado. Né? Uh, para quem é dono do servidor também, isso é uma vantagem, porque você pode ter você é, pode ter layouts mais interessantes para os jogadores que entram lá. E falando em servidor também, a gente teve o aumento dos pacotes por segundo do servidor. O padrão era 6 na, até a, 6, a 6U, que foi a última versão antes da 6V, que veio depois da 6T. É, e agora ele, ele passa a ser 12, então a pessoa dona do servidor e que coloca essa opção dos 12 pacotes por segundo, vai ter uma suavidade melhor é, nos jogadores, né? Os carros não vão ficar flicando muito, então até em servidor de tweak, eu acho que vai ser um ponto positivo, que os carros não vão ficar quicando tanto, não vai ter esse problema, vai ser muito mais suave, e no replay também isso vai melhorar um pouco. Bom, agora vocês devem tá estar me, querendo me perguntar aí. O LFS atualizou e o que, que a gente vai fazer em questão LFS Lazy ao Driver Position, ao, ao Tweak, enfim. Como que a gente vai jogar nos servidores Tweak, é, sendo que o LFS atualizou? Bom, como eu já disse no início do vídeo, tudo que vocês procuram está no LFS original. Todas as informações sobre o jogo tá tudo no, na, no jogo original, então vocês precisam estar tá atentos a, a essa parte da, da comunidade do jogo, porque é ela que mantém o, o, tudo ativo ainda, né? Bom, vamos começar aqui pela LFS Laser Eu vou estar tá deixando o link desse site aí na descrição, é o site oficial do jogo, onde você pode baixar a versão demo e comprar ela também. E logo de cara, quando você entra nesse link, você já pode ver aqui, ó, LFS Laser versão 102 0.6 V. E 0.6v aqui, obviamente, é da versão da LFS. A única coisa que vocês vão ter que fazer é clicar aqui e ele já vai estar tá baixando aqui para vocês. E aí vocês salvam na pasta da LFS e pronto, o seu, LFS laser, seu problema com a LFS LASER já está resolvido. É normal, não tem muito o que se preocupar. Ele vai funcionar de qualquer jeito. O único porém é que a partir da 6T, o painel do, da LFS LASER ele mudou, ele aumentou a resolução. Então as, os painéis de versões antigas, da versão é, 6T para baixo, eles não vão funcionar na versão 6V, por causa que a resolução dele é menor. E você teria que mexer na resolução, é, reorganizar os ponteiros do painel, enfim. para um jogador comum que não sabe fazer isso, é, esse é um problema. E... Mas assim, é só refazer o, o, o painel, quem sabe. E, e já vai estar tá resolvido, já vai estar tá funcionando certinho. A, a próxima coisa que eu vou estar tá falando para vocês é o é, é o tweak, né? Vocês, a maioria dos jogadores do LFS Pro está acostumado a usar o LFS Tweaker, só que eu acredito que não vai dar mas para usar ele do jeito que a gente usa no LFS Pro, né? No LFS Pro a gente usa uma versão lá que ela é, é mais antiga, é para 6T, mas é uma versão mais antiga, e ela é, ela é desbloqueada, você não precisa fazer a Donate para você ter as funcionalidades disponíveis. E na 6E você teria que fazer. Então, a gente está aqui com o LFS Tweak, ou então esse Not The Trick That You Want, que é o tal do tweak universal, né? O próprio nome já diz aqui, e ele funciona em todas as versões acima da 0.5Y, que é um patch, uma versão muito, muito, muito antiga da LFS. Então, se ele funciona a partir dessa versão, ele com certeza funciona na 6V, e inclusive está dizendo aqui que ele foi testado na 6V, na 6U, 6T, então ele com certeza funciona na 6V, e eu posso falar com propriedade, porque eu já testei na 6V também, e eu sei que ele funciona completamente. Inclusive, esse é esse o tweak que eu uso para fazer os meus packs. Que estão aí no canal. Que inclusive eu vou voltar a trazer alguns packs. É, para vocês verem, inclusive. E ele funciona. Vocês conseguem usar ele aí tranquilamente. Quem já usa ele não vai ter problema nenhum. Nenhuma dificuldade de usar. Mas quem não usa, pode migrar para ele sem problema nenhum. E um detalhe, esse tweak aí, vocês não precisam usar o driver position. Porque ele já tem o driver position embutido nele, então vocês carregam um tweak aqui, e ele já carrega o driver position junto no tweak, e vocês não precisam usar esse outro programinha aqui também. Você consegue mexer uh, nas rodas. então você também não vai precisar do, do temp lock, vocês não vão precisar do, do Tire Tools, que ele já tem tudo embutido aqui, é muito mais simples e muito mais fácil de você ter tudo rodando aí para você jogar no tweak, beleza? Bom, essas aqui foram as, as atualizações é, que mais vão ter efeito para um jogador normal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou estar tá deixando o link aí para todas as atualizações, o changelog que a gente chama, né? Aí na descrição é o link oficial para o jogo oficial. Inclusive vocês podem estar tá baixando ele ali e comprando ele é, por esse mesmo site aí. Seguro é o site... Oficial de tudo, vocês podem ver as atualizações aí também. Tem várias outras atualizações, além das que eu falei. Só falei as que são mais comuns aí, que vão ter mais diferença. Então, beleza? Se vocês gostarem desse vídeo, como eu já disse logo no início, deixe seu like, compartilhe para mais pessoas verem, tiverem, terem noção das atualizações do jogo. E também se inscreva no canal, né? Para não estar tá perdendo nenhum desses vídeos. Eu vou ficando por aqui e falows.